Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Rafaela Job, eu sou especialista em cosméticos e estética e hoje eu vim falar para vocês de uma coisa que eu atendo todos os dias no meu consultório, que são as manchas. Bom, uh, tem vários tipos de mancha, uh, pode ser o melasma, que ele é relacionado a hormônios, né pode ser tanto hormônios da gestação ou de anticoncepcional ou alguma outra, algum outro distúrbio hormonal. E também manchas diversas que podem ser uh, pós acne ou pós uma depilação na virilha, na axila. Enfim, qualquer região do corpo uh, está predisposta a ser manchada, tá? E como tratar essas manchas? Porque isso é uma coisa que incomoda demais as pessoas. E os tratamentos normalmente são bem caros, são demorados. Então eu andei pesquisando muito em uh, como tratar essas manchas de uma maneira eficiente porém com um valor razoável, certo? E eu encontrei o DermClear. O principal ativo do DermClear é o StayC. O Stay ele é uma forma de vitamina C encapsulada. Uh, a vitamina C é um dos principais ativos clareadores da atualidade. Tá? Ela é muito eficiente porque ela tem uh, uma ação antioxidante. Então, além de clarear a mancha, ela vai conseguir... Uh, combater um pouco da acne, uh, ela vai melhorar aquele aspecto de pele estressada, pele cansada que às vezes a gente tem no nosso dia a dia, em função de ter muito, uh, muita correria, muito estresse, uma alimentação inadequada, a gente fica com aquela pele cansada, enfim. A vitamina C vai te ajudar nisso também. E ela ajuda a produzir mais colágeno, ou seja, ela vai melhorar as linhas de expressão e rugas. Tudo isso com um único produto. Ótimo, né? Claro, não é mágica, não funciona do dia para noite. Por exemplo, o caso que eu estou acompanhando agora, a paciente está usando há exatas quatro semanas rigorosamente, de manhã e à noite. Como é que ela faz isso? De manhã... Ela, aplica, ela lava o rosto, aplica o Stacey e depois usa filtro solar, que é outro fator muito impre, importante no tratamento de manchas. Depois ela pode aplicar maquiagem normalmente, segue a vida normal. De noite, ela vai remover essa maquiagem, higienizar a pele e duas vezes na semana ela vai fazer uma esfoliação. E depois dessa esfoliação, ela vai usar o Stacey e dormir com ele. Pronto, muito simples, de manhã e de noite. Em quatro semanas você já vai ter resultado, uh, tanto de melhora nas manchas, clareamento das manchas e também uh, linhas de expressão e melhora na, na acne, uma pele mais revitalizada. Então, como um brinde, um presentão para quem estiver me assistindo. Uh, o kit do Stacey, ele está com até 40% de desconto uh, e frete grátis, certo? É um presente para quem tá assistindo, porque vocês vão ver o uh, quão maravilhosa vai ficar a pele de vocês, vocês vão estar com a sua autoestima lá em cima, vale a pena, eu recomendo, certo? Gente, faz um tempo que eu postei aqui no meu feed sobre esse produto aqui, o Derm Clear, as manchinhas da pele. Desde então eu tô usando, tem mais de um mês. Todos os dias de manhã, depois de lavar o rosto, eu aplico nas minhas manchinhas. Eu tenho manchinha de sol dos dois lados, e eu notei muita diferença, lógico que depois de passar, eu aplico protetor solar todos os dias, como já passou um mês, eu posso falar que eu notei sim diferença, porque é importante lembrar que o Derm Clear é um creme de tratamento, então tem que fazer esse uso contínuo, e o resultado não é do dia a noite. É legal também, para quem tem melasma, usar o produto à noite, porque ele não tem ácido, então ele não prejudica a pele. Oi! Um monte de gente me perguntou se eu tive melasma na gravidez, eu não tive. Só que eu tive algumas amigas que tiveram e aí eu perguntei o que, é que elas fizeram, o que, é que elas usaram. E elas me indicaram o Dermaclear, é esse aqui, tá? Vê se dá pra vocês verem. Que tira as manchas, ajuda a aliviar as manchas, só que tem que usar protetor depois. De, não tem contraindicação e tem cupom de desconto, que eu consegui com eles pra 5% pra vocês. Então é só usar. Vou deixar todas as informações aqui embaixo pra vocês, ó. Tá aqui a foto, Derma Clear. Tá vendo? Um beijo. Tchau. Espero que gostem.